Olá, colegas, boa tarde. Eu sou Erika Duvales, sou mestre e doutora em Ciência da Educação, mestranda no Prof. História do, da Universidade Federal de Roraima, também estou como secretária da ANPU, é, da seccional Roraima. Já tenho 20 anos de experiência né, nessa jornada e estou aqui a convite do Portal Bicentenário da Independência para estarmos conversando, né, trocando algumas ideias com os meus pares é, sobre algumas atividades, sobre a independência, a qual nos materiais didáticos ainda temos, infelizmente, uma predominância de uma história de cunho positivista, aonde não se leva a questionar né, os pormenores é, ou os desdobramentos Desse, dessa independência. O texto, o qual compartilho, é de Carlos Gabriel Gonçalves, aonde ele tem como título as relações comerciais entre brasileiros e ingleses. E a questão norteadora, né, ou que ele nos chama a atenção e que vai mover o seu artigo, é sobre é, como que os comerciantes ingleses ch chegaram até a cidade do Rio de Janeiro no início do século XIX e como que eles imperaram, né, é, ou eles dominaram, o comércio naquele tempo e naquele espaço. Ora, aí a gente já começa a fazer uma, uma série de indagações e que a gente pode fazer esse, esse vai e vem com os nossos estudantes. Primeiro levar eles perceberem que como que Brasil, sendo uma colônia ou do, de, de Portugal, como que houve uma predominância ou a chegada dos ingleses de maneira é, numerosa é, no Brasil no início do século XIX. E aí a gente começa a fazer uma retrospectiva com a questão do bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte para é, bloquear a Inglaterra e quem e quem nega-se a a isso sofre uma perseguição Portugal temendo ter suas terras invadidas e a coroa tomada é, faz o que vem para a sua colônia Brasil e quem ajuda nesse nessa transferência da corte Justamente é a Inglaterra. E a Inglaterra, ela vai ter, até então, várias participações ou vários envolvimentos com interesses, alguns velados e outros bem explícitos. E aí começa, por quê? Porque nós tínhamos uma economia eminentemente rural. Então, vai existir a questão da importação. É dos produtos industrializados que a Inglaterra favorecia, mas também nós vamos ver o que a exportação das fazendas secas que nós que nós tínhamos aqui no país. E aí em cada região nós vamos ver quais eram essas fazendas, como né, como algodão, como açúcar, como café e culturas é, menores. E aí a gente também pode levar a questionar aos nossos estudantes, por exemplo, é, como eu falei, que independência é essa? Né? Eu estou deixando de ser independente politicamente de uma nação ou de um pai, inclusive eu até coloco como exemplo que é alguém que torna-se maior de idade, completa né, a maioridade civil mas que continua recebendo todas as benesses do, do, dos seus pais, né? Então, ou se submete a uma outra condição muito semelhante. Então, o que que vamos ver? Nós vamos ver a Inglaterra sendo beneficiada em vários momentos, como em 1808, com a abertura dos portos, né? Feita por Dom João VI, pondo fim ao pacto colonial e à exclusividade mercantil com a metrópole depois em 1810 nós vamos ver é, o tratado de aliança começa e navegação aonde a inglaterra novamente é beneficiada né então assim opa nações amigas cá estou sou a best friend number one então terceiro nós vamos encontrar a ah, quando Dom João volta Dom João VI retorna para Portugal e como que a situação do Brasil economicamente vai levando, né, conjecturando para o que vai ser a, a independência do Brasil, né, que nem é de fato, mas enfim, é o que é colocado em 7 de setembro de 1822, e aí que independência é essa que para eu ser reconhecida eu vou contrair um empréstimo milionário de cerca de 3,7 milhões é, de libras esterlinas que quem faz isso? A Inglaterra, começando assim a dívida externa. E isso eu vou, a gente pode estar tá colocando o quê Colocando os conceitos do que é ser independente do que é dívida externa, como, né, que a questão é, dos interesses existentes e posteriormente a gente também vai envolver outra questão que é a questão da abolição da escravatura, né, que é, Carlos Gabriel nos chama a atenção, por exemplo, que é, Brasil não disse amém em todas as questões que a Inglaterra queria e ele cita, por exemplo, é, a questão Christie. Né, no qual o Brasil não cede as pressões e que a Inglaterra fica hashtag chateada e vai esse embrólio vai percorrendo todo o, o século XIX. Por que a Inglaterra queria a abolição da escravatura? Porque ela seria mais uma vez favorecida, né? assim como nos outros fatos já acontecidos. Então a gente pode fazer é, com os nossos alunos essa busca do que é ser independente, do que é ser emancipatório, o que é ser autônomo, o que é não sair de uma independência, é, uma independência política e passar a ser dependente financeiro. Podemos trabalhar com a questão de memes, né? Porque faz esse, esse sarcasmo, esse jogo de palavras Podemos trabalhar também com produção de podcast Com produção de vídeos Podemos fazer rodas de conversa Podemos fazer como pílulas da, da aprendizagem Todo esse contexto E aí é o que Carlos Gabriel vai finalizar o texto e que a gente pode pensar até que ponto realmente Inglaterra é, foi beneficiada e qual, como que se deu essa relação. Obrigada.